Olá pessoal! Como vocês estão? Tudo bem, bem vocês? Bonitos? Calma, calma, calma, calma. Eu sei que tá todo mundo ansioso, todo mundo roendo as unhas, esperando trailer proibido para maiores. Que a gente deveria estar lançando aqui. Calma, que a gente não veio pronunciar que não vai lançar. Mas antes, algumas coisas precisam ser ditas. Exatamente. Como que vai funcionar? O único link que está aqui na descrição do vídeo é o link do trailer. É só você clicar, você vai direto da nossa página, porque esse trailer é o exclusivo da versão play. É aquela proibidona. Será que o nosso vídeo. A gente não tem como colocar o trailer aqui, a gente só consegue colocar o link. Então, divirta-se com o link, aproveite e veja como que vai ser a nossa versão On Now Play. E claro, isso daí já é para deixar vocês com gostinho, porque o que você vai ver no On Play, você não vai ver aqui no YouTube. Exato. Então tá lá. E por favor, assiste lá, mas vem comentar aqui para a gente poder ver o que vocês estão achando. É hein? muito mas importante o natural. seu comentário aqui do que você achou do trailer. Proibidão, vamos ver o que vocês acham. Pois é, pra quem é assinante ou não tá tudo certo, mas pra quem não é, todo mundo vai conseguir. Clicou no link, já vai direto pro trailer, depois volta aqui pra comentar que a gente quer ouvir a sua opinião. Bom trailer Sim. pra vocês e dia 15 de janeiro, a sexta temporada de foto chegando com tudo. Vai chegar com tudo mesmo. Beijo, Beijo. pra vocês.